O começo foi em 2007, quando eu jogava numa escolinha do Vale Real, com o Edson, que, que já teve aqui no esporte contra o Juventude. Aí a gente fez a missão contra o Juventude. Aí eu me destaquei e o Jonas me chamou para o Juventude. Aí desde 2007 até 2011 eu subi de olho de sempre no Vale Real e voltava com meu pai. Aí em 2011, quando meus pais se separaram, eu vim com meu pai para a morar. Aí tô até agora com meu pai morando na em Aí até então, tomou na Juventude. Tive umas passagens no Inter em 2009, 2011, fui pro Inter, mas fiquei um mesmo mês e pouco e voltei. Quando eu fui pro Inter, eu tinha uma pena, né? Aí eu tinha que morar num alojamento com, com os outros curiosos. E como eu era muito novo e nunca tinha ficado longe de casa, eu preferi voltar pro Juventude, eu continuei aqui. Meu pai que trabalha, trabalhava no Caxias de 96 a 2000 e eu nasci em 97. Então eu tenho três anos de da trajetória dele lá dentro e foi ali que eu acabei criando esse laço do que eu tenho tudo. Uh, a partir disso então eu sempre fui torcedor fanático, sempre acompanhei aqui em jogos, viagens, sempre por influencer dele. E quando então, eu tinha 11 anos eu entrei na categoria de base e atuei lá dos 11 aos 14 anos e a partir daí então eu acabei desistindo da carreira de. A minha história começou desde pequena, quando meu pai foi botar o meu irmão no. E me levou junto, nisso, o Jonas, que era coordenador lá da, da Escolinha, pediu, perguntou sobre mim, daí convidou para mim acompanhar os treinos, e eles fui ficando, jogando, até hoje pro lado. Eu comecei jogando futebol quando eu era pequena, quando eu tinha 8 anos. Eu sempre joguei uh, em times, no time masculino e eu fazia escolinha na escola com eles porque não tinha um time feminino eu era a única menina que jogava e assim começou a minha carreira eu comecei a jogar e aí eu fui para o Ux comecei a jogar lá fui para adulto e chegou um momento que eu tive que optar por jogar futebol ou sair para estudar sair de um sonho para é, se tornar uma busca por uma realidade lógico ainda muito longe quando eu comecei a jogar na primeira escolinha de futebol que eu joguei que foi no Flamengo Escola de Futebol Flamengo de Alegrete que eu sou natural de Alegrete e eu comecei jogando lá joguei alguns anos nessa escolinha e, e a partir desse desse de ter ingressado nessa escolinha eu comecei a disputar torneios é, fora da cidade é, campeonatos que eram fora do país também na Argentina por, por ser uma cidade Próxima da fronteira, a gente ia muito pra Argentina, a Argentina disputar torneio. É, em São Paulo, a gente ia disputar torneio. Então, a escolinha que ela, que ela me, me deu a oportunidade dos primeiros passos em direção do sonho, né? Que era, que era de, de, de almejar alguma coisa melhor na vida. É, todo, é, todo... Todo menino que nasce numa vila numa situação é, de de pouca condição, de pouco recurso, a gente já nasce com esse sonho dentro da gente de, de se tornar jogador de futebol. Uma porque as oportunidades são poucas, e outra pelo sonho de conseguir é, trazer algo melhor para a família, de representar algo dentro da família que, que dê uma mobilidade social para a família também. Né? Desde que eu me lembro, acho que a primeira lembrança que eu tenho é jogando futebol. Assim. E desde aí eu já vi que era é uma... O que eu mais gostava de fazer era isso, né? Era jogar futebol desde pequeno, acho que meu primeiro presente foi uma bola. E aí começou a gostar e, e, e querer me, me aprofundar mais. Sabe? E aí foi indo e só, só cresceu meu amor pelo futebol. O primeiro brinquedo que a gente se interessou na vida foi, pelo, foi pela bola, né? primeiro jogo pelo futebol, então. É algo que a gente não consegue, eu não consigo me lembrar assim, de um tempo que eu não gostasse, que eu não tivesse ligado a alguma coisa no futebol. Ah, eu acho que a é gente tem gostar tanto e de ver na televisão e, e, e acho que era é a coisa que eu mais identificava mesmo, sabe? Porque eu fiz vestibular quando eu ganhei a escola e então tal, eu fiz pela arquitetura naquela né? minha oportunidade eu fiz, mas eu não me via como um arquiteto, sabe? Trabalhando minha coisa ia jogando, né? tinha outra padrão, outra... foi sempre a minha opção. Minha família nunca foi muito participativa, porque eles não gostam muito de esportes e eu não sei por que, que eu sempre gostei e, e quis participar. Acho que pelo fato, desde eu ser criança, gostar muito de esportes e os meus colegas também. Então, muitas vezes meus pais não iam me assistir jogar futebol, tipo, a maior dificuldade é estar longe da família, né? Que nem eu nunca tive longe do meu pai, meu pai sempre esteve do meu lado. Quando eu pensasse em desistir, ele estava do meu lado para me dar o um apoio, né? Muitos jovens que, por exemplo, são da Bahia, são, do, são de mais longe, então em Caxias, quando pensam em desistir, não tem a família do lado te dando apoio, né? Porque falar pelo telefone é uma maneira, mas estar do lado é bem diferente, né? E às vezes muitos guris se perdem no caminho por causa disso. Se eu ficar pensando que eu estou longe dos meus pais e isso, eu acabo me desconcentrando. Então eu procuro. É, não é não falar com eles, sabe? mas tipo, conversar como se eles estivessem junto comigo. É, bom dia, como é que tá, tudo bem, assim, conversar como se eles estivessem junto. Não pedir, tipo, como se tivesse à distância, sabe. Porque senão acaba sentindo, sabe? morar sozinho não é, não é tão simples. a coisa que mais foi difícil para mim, que foi mais difícil decidir, foi a distância da, do pai, da mãe, dos irmãos, da família, da casa, dessas coisas básicas, assim que muitas vezes quando a gente está perto a gente não dá valor. Mas para mim isso, esse contexto, assim, que eu saí com 16 anos e nunca mais voltei, nunca... Lógico, consigo hoje, graças a Deus, e a profissão que eu escolhi, estar tá mais presente com, com meu pai e com minha mãe, eles conseguem conviver com os meus filhos. Apesar de morarem longe ainda, a gente consegue se ver duas, três vezes por ano, coisa que era rara. A gente saiu uma vez por ano em casa, é só no Natal e Ano Novo, então... E essa parte, eu acredito que é o preço mais alto que se paga. Eu nunca ouvi de ninguém dizendo que eu não gostava, tipo, falando mal. Nossa, tu é guri, tu tá jogando futebol. As pessoas sempre ficaram impressionadas por eu ser e jogar futebol, porque não era uma coisa muito comum no passado. Muita coisa ruim que acontece por trás do que aparece na TV no futebol jogadores que chegam no topo, mas tem muitos outros jogadores com um grande potencial que são deixados de lado, deixados para trás, para manter não um empresário ou manter contatos dentro do jogo. É, o pessoal sofreu bastante, sabe, a caminho, porque a gente era muito novo, e a gente ficava distante da família, muitos se perderam no caminho, porque é muito difícil não ter uma base de no futuro, bem em pouca educação, não estudar, e muitos deles não conseguiram ser graduados, muitos deles acabaram pelo caminho primeiro e aí por eles não terem focado tanto no estudo, eles acabaram tendo mais dificuldade agora de ter, não manter tanto, tantos recursos e tal pra, pra, pra se apoiar. Futebol é, que é uma depressão que tem que amadurecer é mais rápido, né? Porque muitas pessoas ficam longe da família desde, desde criança, tem gente de 12, 13 anos, às vezes, no alojamento de minha já tem que ficar longe da família. Desde pequeno tem que aprender as dificuldades que tu passa no futebol. Tira, tira um pouco sim, de tempo da, da vida social, mas é, é como qualquer coisa. Se eu vou estudar, eu vou ter que deixar de sair porque eu tenho que estudar. E como a gente, às vezes, tem que deixar de sair para treinar e, e, e para jogar ou para viajar, muitas vezes. Mas é eu, eu sinto para mim é normal, sabe? Eu não, não sinto vontade. Mas eu acredito que muitos meninos bons não se destacam porque, porque tem todo o um processo de, de, de, de entendimento da, do momento do clube, do, do que significa essa profissão. Muitas deles não levam a série, muitas empolgam. É, e, o, e, o, e o atleta ele é muito visado, ele é, seja, na base... Ele, entrou na categoria de base. Até os meus 13, 14 anos eu queria muito, era um sonho. A partir disso eu comecei a ver que talvez não fosse... Era muito difícil, eu tinha um pai em casa que ele não me incentivava a jogar, não me incentivava a torcer, mas ele falou que tudo que ele tinha vivido lá dentro, ele falou que não queria pro o filho dele. Que, era... que enfim, são diferenças assim, difíceis, que eu o pessoal sofrendo, e tá? eu e que queria que eu e eu sempre ouvi muito o que ele me dizia. Porque enfim, ele era a pessoa que tinha vivido, eu não sabia nada. Então, eu... Eu tive esse sonho até então, torcida, 3, 4, anos, depois eu entendi o que ele queria dizer pra mim e eu acabei seguindo com a tudo e o futebol era um rock, tanto pra ganhar quanto eu assisti. Se tu não, não conseguir levar pro, pro lado positivo, tem muita gente que se perde no caminho por causa da fama, por causa do dinheiro. Perde um pouco do, do foco no futebol, porque acha que já tá tudo ganho, mas tem, tem muito ainda pela, pela frente, né? Às vezes tu tá num clube de Série A e tá ganhando bem, tu acha que tu já, já tá realizada, né? Mas eu, eu pra mim, quando eu vou estar realizado, quando eu estiver num um clube na Europa grande e poder ajudar toda a minha, minha família. Aí eu acho que eu já estou realizado lá. Né? Um menino que chega no, num clube de uma família onde, como a gente costuma dizer de brincadeira, vende um almoço para comprar a janta e daqui a pouco ele está ganhando 5 mil por mês, ele imagina que ele está rico. Sim, a maioria dos atletas eu acho que é, é, ganhar dinheiro mas não ganha dinheiro para eles. Pra sabe, dar um suporte para quem está ao redor, sabe? Satisfação não só de jogador, mas de todo mundo é ver quem está ao redor de ti e se sente bem. O futebol proporciona muito isso, porque os salários são muito elevados. E, então isso para o jogador eu acho que é o sonho de todos. É, poder chegar num livro que tu, com tua família, sabe, depende de ti eu Não é só tudo, nada. Amanhã tu recebe uma proposta, tu vai receber o teu pai, junto com o emprego, então tu acaba recebendo uma responsabilidade que não é compatível com a tua idade. Então, às vezes, não é nem por eu querer crescer, o jogador querer, querer crescer. É porque a situação obriga ele. A situação obriga ele a é crescer porque, de repente, ele recebe responsabilidades que até o não está acostumado. E então, isso é a principal causa do jogador despedente. É, eu, eu penso que, que o futebol tão... tão, tão... Ele, ele é tão móvel, assim, muda tanto, ele, ele tem, tem, é muito rápido. É, já se deveria ter pensado em alguma coisa para trabalhar a cabeça do jogador quando ele está chegando a 28 ou 30 anos, que um momento ele vai parar. Para ah, um jogador, assim, eu acho que os títulos dão muita... Eu posso dizer... Tu viu que tu foi recompensado, sabe? Trabalha, trabalha, trabalha, trabalha. Ganha um jogo, ganha outro. Mas os jogos, assim, passam, sabe? Mas tudo, ganhar um título, assim, acho que é... Sou o maior segundo jogador e ganhar uma Copo do Mundo, né? E... Mas títulos menores, Libertadores, Copa do Brasil, assim, pra mim, acho que... Se eu chegar nesse nível, já... Vou mais satisfeito. O auge da minha carreira foi isso foi ter alcançado o status de, de, de vários anos dentro do Juventude, consegui manter uma regularidade e, e acabei me tornando, e sem, sem modéstia, assim, sem, sem vaidade também, dentro do Juventude, não teve, nenhum jogador que conseguiu fazer tantas temporadas quanto eu, no mesmo nível que eu fiz. E com certeza, a partir de agora, vai ser muito difícil fazer, porque os, os jogadores não assinam um contrato muito longo. Então, eu joguei praticamente 12 temporadas na juventude. É, então, para mim, esse foi realmente foi o meu auge. E, e, e o respeito que eu, que, que eu adquiri durante essas temporadas, é, pelo, pelo, entre aspas, né, que eu não acredito muito nisso, mas pelo ídolo que eu fui, pela referência que eu fui dentro do clube, é, dentro de campo. Então, isso para mim foi o meu auge. Lá chegar lá não é fácil, tem que passar por... Preparado, ninguém está. Eu diria para que está no centro. Ir atrás, tentar. Mas que se não der, tem um mundo fora. A probabilidade da nossa cena é grande. Então, não fechar o um mundo só de futebol. Pensar nas possibilidades de buscar, se não der, ter um plano é, Não é fácil. Não vai ser fácil. Mas é, eu já vi muita gente com talento até vou falar a verdade, com mais talento que eu que não chegaram porque não chegou o um momento que não deixaram de se dedicar ou começaram é, a pensar em outras coisas e deixaram o futebol meio de lado. Sabe? O talento não é suficiente. Sabe? Hoje em dia não é suficiente o talento. Pode ser que nos anos 70, assim, o cara não treinava e jogava e pronto resolvia. Mas agora não, não dá, dá. Talento é, tem que ser trabalhado. E, e é difícil, mas dá para chegar. Dá para chegar querendo, dá para chegar. Eu acredito que é, o principal é que entendam que, que tudo, tudo na vida tem um preço. E o preço para se tornar jogador de futebol, ele, ele realmente, como a gente comentou durante toda essa conversa aqui, é, ele é alto. Ele, eu vou ter que abrir mão de muita coisa, eu vou ter que deixar muita coisa de lado e vai, e vão ter, coisa, vai ter momentos que eles não vão voltar. É difícil chegar no profissional, chegar onde tu sonha? Mas uh, nunca, nunca pode desistir, mesmo ganhando um, um não, dois não, nunca desista do, do teu sonho. Mesmo o Cafu fala muito disso, que, acho que se que não me engano recebeu 12 não, dos clubes. Até recebeu um sim e hoje jogou a Copa do Mundo, ficou campeão, se não não é na Copa do Mundo. E é um ídolo, né? E recebeu 12 não, né? Eu acho que nunca pode desistir do teu sonho. Se tu quer mesmo isso, tem que correr, batalhar no máximo possível.